Endless, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa palavra é utilizada para você dizer que algo é infinito, que é interminável, como por exemplo o meu amor por vocês, meus alunos. A aplicação numa frase. He seems to think that I have an endless supply of money. Ah, e antes desse vídeo terminar